Tirar aquela gordurinha localizada da barriga, bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer é dieta, segunda é treinamento, mas tem que ter a liberação do seu médico, eu sou o professor Emílio Júnior. Vem comigo, você vai sentar primeiro aí no seu tatame, no seu colchonete, pode ser feito em casa ou na academia. Deitou, sentou na verdade, aí você vai deitar com a perna flexionada dessa forma. Deitou, você vai subir, dar um soco à frente voltar, subir, só para frente, voltar. Só este movimento para você não só trabalhar o seu abdômen, mas também trabalhar a parte dos seus braços e das suas costas. Vou dar um pulo do gato para quem não pode fazer esse movimento. Professor, não tem condições de fazer esse movimento? Onde eu Volta, não tem problema. Você vai fazer assim, ó. Presta atenção agora aqui no professor. Você vai contrair seu abdômen. Contrai. Vai tirar um pouco as suas costas do contato com o solo. E vai dar soco. Assim, paradinha, paradinha. Vai lá. Só soquinho. Isso. Só este movimento. O máximo de tempo que você conseguir. Contraindo o seu abdômen. Garanto você que lá dentro o seu abdômen vai ficar Tensionado ao máximo. Faça esse treinamento de pelo menos, pelo menos aí umas 4 a 5 séries para quem é intermediário, 10 séries para quem é avançado e duas séries para quem é iniciante. Mas quantas Então, você vai fazer dentro dos seus limites. Garanto a vocês que não irão sair muitas repetições, porque é um exercício que puxa muito, inclusive para, para os, os avançados, os intermediários e iniciantes. É um exercício bem difícil para se manter fazendo. Ele é simples. De se executar, difícil de sustentar. Entre em contato com o nosso número do WhatsApp para saber mais informações sobre cardápio nutricional. Para você conseguir emagrecer, ganhe massa magra e ficar bonito, bonitona aí. Muito obrigado pelo carinho. Até nosso próximo encontro!